FX4 é um orc da franquia da Blizzard que é o Warcraft. Aí o busto dele, a gente tem orc, né? Todo com cabelo trabalhado. Então é cabelo mesmo vibra, não é modelado mesmo. E aí o busto dele vem com pedras, também com detalhes, né? Dele de fibras e músculos, né? Todo bonitinho aqui. E eu acho que a gente vai ter mais uma versão, né, do orc. Mas, na verdade, são, eu conversei com o pessoal do Blizzard, é, são 35 orcs diferentes que eu estou recebendo catálogo, já recebi por e-mail, e aí nós estamos fazendo ele tanto em bustos como miniatura e também o tamanho 1x6 eu... estatuetas, todas de vinil. Esse mesmo estilo vai vibrar aí. que todas as nossas peças são de vinil, então todos os outros que a gente vai apresentar também são de vinil, ah, que é uma coisa exclusiva. Só a nossa FX4, porque outras personagens não fazem de vinil. É bom porque dá uma resistência maior às peças do que resina e chumbo. E assim deixa mais leve também, mas não perde detalhes, como pode ver na peça. Eu acho que faz mais juiz trazer o Batman também pra essa linha de agosto e setembro Dos bustos Novamente ele é de vinil Também super detalhado É um gárgula Isso, o gárgula, é porque de trás não tem, mas na frente tem Também os detalhes do é busto de gárgulas Pra vocês terem uma ideia Deixa uma foto né? não, aqui debaixo da gárgula, ela tá tão bonita <risos> então, Novamente é de vinil Todas as peças são de vinil. Também todas as peças vão estar já em pré-venda. Claramente na nossa fanpage, se alguém seguir FX4 colecionáveis, a gente vai anunciar lá a pré-venda e o site. Um Venom da franquia de Homem-Aranha. Também. Uma novidade até pra mim, então não estou muito preparada pra falar deles. <risos> surpresa pra esse evento. Surpresa até pra mim. Tô impresa aqui. Também de vinil, na verdade eu fiz o Venom é, e, e apresentei lá para a Marvel o pessoal da Marvel de São Paulo Porque eles queriam ver o que eu podia manipular com vinil Então eu fiz essas, essas estruturas Para colocar bem, para é, mostrar essas linhas aqui em 3D é, é, O pescoço Para poder saberem que é fácil fazer a manipulação E é até mais rápido do que resina e aí, eu fiz ele pequeno, não muito alto, pra tá dando mais dimensão. Na verdade, ele é um diorama, tem outras peças ainda do Venom que tá em casa você é né? um O mais trabalhoso é fazer esse cabelo. Tá igualzinho o teu. Não, eu, ele ainda tá mais cheio, eu tô careca. Não diz isso, não. Então o cabelo, vocês já perceberam que é fibra né? Então ele tem todo o trabalho também de veias, né? da feição dele e também do dórax dele E o, a base do busto dele são pedras Todas essas peças foram montadas pensando em diorama Aí esse diorama é, é a segunda parte da nossa exposição. Vai fazer em agosto, mais um evento que vai ter lá na fama, durante uma semana. É esse evento que eu queria que participasse, cara é. fazer. Então, um dos mais aguardados também na franquia dos filmes, né? Até das Guerras Infinitas. O Thanos. Também de busto. com sua uma nova destino. Aqui embaixo. No ele foi inspirado no, nos quadrinhos, né? Então é as figuras dos quadrinhos. Ele não tá tão texturizado como no filme da última cena né, que teve. Mas ele está muito perfeito. E muito só parecido com os quadrinhos de Guerras com... e Foi só a cabeça e só Isso aqui direto. E o legal da base dele é que além da manobra do destino também tem crânios. O... O cara ficou muito perfeito quando ele tirou só essa é parte que ali, pra... no meio da mão, porque você queria errar. Tirou o um molde de aço muito massa para fazer essas aí aí. Cada molde, como a gente já tem cada molde, o vinil, como ele é derretido direto nos moldes, a gente pode replicar o a gente quiser. Só que para cada peça dessa, a gente vai fazer só. Aliás, só o Thanos que me foi liberado fazer 500 SPs. O resto, eu ainda estou discutindo aí com. Estou esperando o restante dos moldes dos orques, são 32 orques diferentes. Para ver como é que a gente já faz, mas eles já entram na pré-venda já. Porque a gente já tem os moldes para começar a replicar. A gente tem parceria agora com a... com a Leitura, com a nossa primeira parceria que a gente fez. A história de vendas. Eles vêm caixas todas em MDF e a gráfica ficou a parte de colocar por fora toda a parte gráfica, os direitos, licenças e o bom é o seguinte, eu apresentei 5 é, mini bustos, mas na verdade são 25 que estão sendo preparados, como eu expliquei para vocês desde o começo do ano para cá eu estou nessa batalha com a minha mãe e eu tinha que apresentar alguma coisa porque eu já estava sendo cobrado e com eles perguntando a história da licença e tudo. E esses 25 que vai ser apresentado vão estar na Comic Con em São Paulo. Então, aqui foram os, foram os protótipos, tanto é que foram pintados sem bala, por falando do meu tempo, mas é o que acontece. Eu estou montando uma equipe, essa equipe é que vai que vai me ajudar a lixar a ver detalhes de pintura, vai me ajudar a pintar, entendeu? Vai fazer todo aquele controle. Eu tenho o costume de pintar com luva, mas aí como eu sabia o que eu já ia pintar, tudo direitinho, eu fui dando logo uma pincelada rápida nele. Mas os 25 de São Paulo foi um acordo que eu fiz com o pessoal da Marvel. Porque eles viriam hoje pra cá, mas como não houve cancelamento de voos e hotéis, eles fizeram uma troca comigo. O Paulo leva pra Comic com as 25 peças. E a nossa primeira parceria foi com a Knight Models, que faz miniaturas de 35mm de heróis da Marvel e da DC, que a gente vai, vai expor em dezembro. A nossa cereja do bolo que eu ia mostrar para vocês, e até convencer com o Miaka, graças a Deus a Tibiome freou <risos> porque é o nosso, é, a nossa máquina ela também está produzindo formas de boneco 1x6 e esses bonecos 1x6 eles são articulados e a nossa primeira peça foi um Tyrion da linha do Game of Thrones e assim como os demais aqui eu coloquei Cabelo, mandei colocar cabelo, fazer roupa e está muito fiel. Então, assim, para alguns ainda vou passar essas fotos, mas vai ter um evento separado só para a linha HBO Foi que foi pedido para a gente fazer. Então, é o que a gente está querendo entrar no mercado. O mercado, quando eu digo, é o seguinte: isso aqui, para chegar para ser de vinil e esse tamanho 1x6 de, de, de, de, de bucho foi depois de três meses de negociação a gente tinha que ver quem tinha o seis e se, não, se tivesse o tamanho pucês qual era o material deles então como a maioria aqui no Brasil também fora é vinil ou polistone, aliás resina ou polistone eles aceitaram de boa quando eu apresentei esse material de vinil então o que foi para fora é o Thanos foi o que foi, passou 15 dias com eles, viram lá, testaram, né? tiveram que cortar para ver o material, foi que veio, eu pensei até que não me mandar mais, <risos> a ah, estava preparando o outro, mas veio, aí foi que deu para ajeitar e apresentar, mas é, é essa visão aqui que a gente está tendo de, de, de fazer essa avaliação, porque na verdade assim, a, a correria, que eu agilizasse muito mais para apresentar para São Luís. Porque o contrato que estão querendo que a gente faça é que... não é que a cidade seja, é, aqui seja pioneira no assunto, mas é porque a apresentação do boneco que a gente quer fazer um por seis, de vinil, articulado, a HBO fez um contrato comigo que eu tenho que ter pelo menos 100 mil visualizações para poder dar o direito para saber o vídeo se, se é bom. Porque eles são exigentes e, e se a máquina realmente produz uma linha adequada. Então, em relação à máquina, eu estou despreocupado porque ela faz mais de mil peças. Isso aí já, graças a Deus, a gente já conseguiu. O negócio agora é a qualidade dos processadores. que a gente está apresentando para a gente confirmar a nossa linha de processo.